Na aula de modelo de distribuição granulométrica, né, a gente aborda diversos modelos de estatístico-matemático, tá, dentre eles o modelo GGS, que é o modelo que eu vou utilizar a fazer a abordagem nesse vídeo especificamente. Tá. A equação que representa esse modelo ela é dada né, por x igual a d sobre k elevado a m onde o X representa a fração passante do material. Né? Então, quando a gente vai fazer uma distribuição granulométrica, a gente quantifica as massas que ficam retidas em cada peneira, e a partir dessas massas a gente consegue determinar qual é a fração passante acumulada. Tá? O D é o diâmetro correspondente a essa fração que eu estou considerando. Tá? Enquanto que M e K são parâmetros do próprio modelo, o K ele tem uma representação física, que é o diâmetro da partícula onde a gente vai ter 100% do material passante, então é possível a gente, caso o modelo se ajuste bem aos dados, a gente fazer uma previsão de qual será o diâmetro quando a gente tiver a fração passante de 100% do material. É, o valor de M, ele, na verdade, vai representar uma uniformidade do material. Tá? A gente não tem um significado né, aplicável. Né? A gente, o, que, o que ele representa, né, os valores vão variar de acordo com a, a, a distribuição, a homogeneidade desse material né, nessa análise granulométrica. Tá? A gente pode tratar o, o, o, essa, essa distribuição granulométrica Fazer o ajuste da função de forma não linear, mas a gente também pode linearizar essa função. Tá? E o grande benefício da gente linearizar é que a gente tem mais facilidade na obtenção dos parâmetros né, m e k dessa função. É muito mais simples a gente né, é, é, utilizar um ajuste linear do que um ajuste não linear. Ah, a gente usando o método dos mínimos quadrados né, a gente consegue resolver esse obter o ajuste manualmente né, de uma forma não tão trabalhosa quanto seria se a gente tivesse que fazer um ajuste não linear ah, de qualquer forma o uso de software como por exemplo o Excel é, que é facilmente né, o acesso é muito fácil a, a gente consegue fazer o ajuste linear de uma forma muito prática. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar outros softwares, como por exemplo o Statistica, que nesse caso o ajuste não linear é muito simples né? através do uso desse software. Mas utilizando o Statistica, a gente consegue facilmente linearizar, obter o ajuste linear desse modelo. Como é que a gente faz para linearizar esse modelo? Aqui a gente tem uma função, né, que tem uma x igual a d sobre k na potência m. É, Para linearizar esse modelo, a gente vai necessariamente ter que aplicar a propriedade do log aqui. Tá? Então, aplicando o log dos dois lados, a gente, o m né, vai potência desce, a gente teria log de x igual a m log de d sobre k. A gente pode abrir essa função aqui ainda. Por quê? Log de D sobre K é a mesma coisa que log de D menos log de K. Como o log inteiro está multiplicado por M, a gente vai ter a equação linearizada no formato log de X igual a M log de D menos M log de K. Se a gente observar o formato dessa equação, ela apresenta um formato bem conhecido. A gente vai ter y é né, muito parecida com o formato do, da equação do tipo y, ax menos b, onde o nosso y é o log de x, a gente tem o a, que seria o coeficiente angular da função o m, log de d é a minha variável x, e m log de k é o valor especificamente do b. Tá? Se a gente observar a equação, a gente tem log de x e log de d como variáveis. Mas quando a gente faz a análise granulométrica, a gente obtém valores de x para cada diâmetro de peneira. A gente não pode utilizar direto esses dados. A gente necessariamente vai precisar fazer a conversão para obter valores de log, tanto de d quanto log de x. É, e, e na prática a gente teria um gráfico né, mais ou menos com esse formato log de x, log de d. Né, o coeficiente angular, né, a tangente desse ângulo me daria né, o valor do m, e com m a gente consegue determinar o valor de k. Né, de que maneira? O valor do m, se a gente faz um ajuste da função, a gente vai obter um valor de a, que seria o valor de m, e a gente vai obter um valor de b, que seria o valor de m log de k. Se eu obtenho o valor de m, meu problema está resolvido porque B seria igual a M log de K. Log de K, né, passo M dividindo para o outro lado, ficaria B sobre M. Aqui basta usar novamente a propriedade do log né, e a gente chega na equação para determinação do parâmetro K ao se determinar M e B pelo ajuste não-linear, ou, ou melhor, pelo ajuste linear A. Tá? Esse modelo ele é um modelo interessante porque ele fornece né, uma forma de se fazer uma estimativa do diâmetro médio né, da, da distribuição a, através dos parâmetros que forem obtidos no ajuste, m e k. Então, o diâmetro médio vai ser módulo de m menos 1 sobre m vezes k. Ah, obviamente que é interessante a gente sempre fazer uma comparação do diâmetro do modelo com o diâmetro de Salter, o diâmetro de partícula de Salter, né? que é um diâmetro que vai nos dar uma precisão bem interessante por considerar é, a, a uma fração ponderada de cada, de cada peneira, né? de cada material que fica retido na peneira. Tá? E aqui finalizamos o vídeo.